Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa brusinha aqui, gente, ó. Olha só que linda que é. E é fácil de fazer. É a nossa basiquinha Leon. Nós vamos estar tá fazendo essa brusinha hoje aqui no nosso canal. A nossa basiquinha, basiquinha Leon. É rapidinho, é dois toques. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais.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 Vamos fazer a nossa basiquinha Leon. homenagem que a gente fez para o nosso querido Leon, né? Que virou estrelinha. Então, tá aqui as, a, os nossos moldes, né? A, você vai precisar de filete, que você pode estar tá usando a, o carneirinho, aquele tecido de carneirinho, né? Aqui eu vou usar pele, tá? Pele sintética, tá? Aí, eu já tenho ela assim, cortadinha, né? Mas aqui vai o um molde para vocês saberem o tanto que vocês têm que usar. Então, você vai cortar duas vezes, Tá? Se você for pegar o caneirinho. E é esse molde aqui, você vai cortar uma vez dobrado, tá? Aqui a gente tá usando o tá? Vocês podem estar adquirindo ah, esse tecido Freize lá na Felipe Malhas, tá? Eles têm um mais lindo do que o outro, tá? Então, vocês podem estar entrando em contato com a Felipe Malhas para adquirir tecido Freize pra fazer essa peça, tá? Fica quentinha, fica... Essa peça nossa aqui é super fácil de fazer, tá, gente? Então, ela é assim, Tá? Vamos pegar aqui a nossa pele, tá? Você pode fazer ela 100% na overlock, tá? Vamos dobrar aqui. E vamos passar ela aqui, tá? Aqui no pescoço. foi pedida pela nossa querida Luciana aqui a gente corta o excesso tá gente vocês podem fazer 100% na over, tá? Caso vocês não tenham over, vocês podem ir fazendo zigue-zague aqui, tá? Como aqui é pele, ela sai bastante pelagem, então, é sempre bom fazer um acabamento aqui, tá? Eu vou passar na over, tá? Eu até ia gravar essa peça todinha na over, mas resolvi vir aqui. Porque muitas das meninas só tem a doméstica, né? Então, vim aqui pra mostrar pra elas como dá também. Caso não tenha overlock, faz a zigue-zague aqui, Tá? Faz a zig-zag ou a costura francesa, né? Que você esconde essa costura aqui, tá? Você passa uma... uma você passa um press ponto aqui, tá bom? Eu vou na alveja já volto, tá bom? Então, aqui, passamos a overlock aqui, vamos, vamos passar a, o nosso barrado aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai pegar aqui e vai fechar aqui, ó, o pescoço, tá? Daqui até aqui. Over, tá, passar um o veloque aqui embaixo e aqui, tá? Caso você não tenha o veloque, você passa um a ah, uma zigue-zague, tá bom? Então, tá aqui ficou assim. Agora a gente vai passar o filete daqui até aqui, ok? Daqui vem até aqui, tá? Assim. Vou passar no overlock aqui também, já volto pra mostrar pra vocês, tá? Aqui, gente, ó. Assim. Agora, vamos pegar aqui, ó. Costura por costura e vamos fechar aqui a barriga, Ok? só é um em quadro, tá? Vou lá passar o verófio aqui e já volto pra mostrar pra vocês como ficou a peça finalizada. Agora, vamos virar a nossa peça no direito. Aqui é os bracinhos. E aqui o corpo E a nossa peça tá pronta essa peça é maravilhosa os gatinhos, tá? para aqueles cachorros que não gostam de mangas, né? Então, aqui fica tudo livre para eles, tá? Aquece eles, deixa eles quentinhos E eles nem percebem que estão de roupa Então, é uma peça maravilhosa, tá bom? Então, é isso, gente, bem rapidinho Uma peça bem rápida Básica, mais linda, quentinha, gostosa Tá? Então, é isso o vídeo de hoje Foi esse, espero muito que vocês tenham gostado né? Não esqueça de dar aquele joinha aí pra gente Compartilhar o vídeo Se inscrever no nosso canal né Ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, por hoje é só Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Também quero lembrar vocês que tudo e qualquer tecido que a gente usa aqui no canal, você vai encontrar lá na Felipe Malhas. Felipe Malhas tem uma seção só de tecido para peças PET, são tecidos maravilhosos, de ótima procedência. Então, você precisando de tecido, entre em contato aí com a Ju, vou deixar o contato deles aí, entre em contato com eles, e adquira ótimos tecidos, tecidos anti tecidos maravilhosos. Tudo e qualquer tecido que você precisar, necessitar, entre em contato com a Jo, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Eles têm uma loja no Shopee maravilhosa, tá bom, gente? Então, o contato da Jo tá aí, entre em contato com eles, tá bom? por hoje é só, beijinhos pra vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, beijos, fiquem com Deus, tchau!